Abandonada e assombrada, foi o que foi nos passado, né? Thaís? Isso mesmo foi nos passado a localização deste local. Mostra aqui, tem só para o ver. A gente tá em cima de um, um, de um morro perto do de uma cidadezinha bem pequenininha, Sim. né, Thiago? Mas longe da nossa casa aí, mandaram a localização aqui para a gente, uma história, mais ou menos o pessoal ou, ou a pessoa que mandou para a gente não sabia também o certo a história dessa Sim. casa, né? Thaís? E a gente veio aqui para poder fazer a exploração, fazer o reconhecimento para a gente ver se a gente consegue vir um dia à noite para fazer a investigação sobrenatural de madrugada o que essa pessoa nos falou é que essa casa aqui ela já está abandonada há muito tempo e falou que ela é assombrada que uma criança assombra o local e hoje a gente veio aqui para poder fazer a exploração é, não sabemos qual é a história o porquê que essa criança assombra se aconteceu alguma tragédia nessa casa ou o que aconteceu porquê que essa criança assombra se realmente essa criança assombra o local não foi nos passados se era a menina ou menina, hein, Thaís? Não. Só falaram a criança. Hoje a gente veio conhecer o lugar e qualquer dia a gente vem à noite pra explorar, pra, pra fazer a investigação, fazer né, Fazer investigação. Vamos e... ver se nós conseguimos consegue entrar lá, porque, rapaz do céu, tem um mato aqui, ó, outro mato ali. É, vamos ver se a gente consegue entrar dentro da casa, ver como que ela é. Então deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. É isso. parece que tá tudo destruído já quase. Uhum. Tomara que a gente consiga entrar aí, né, cara. Hã? Tomara que a gente consiga entrar. É. Tá caro um chiqueiro essa parte aqui? Então. Vamos dar a volta no né, se Entra por ali? Sim, não. Vamos. vamos ver aqui, três, ó. Pode ter uma, uma caixa d'água aqui, né? Oi, Ian. Eu bem, aí, cara. Tem uma chácara aqui perto, até tá tendo uma festa. Vocês escutam barulho aí? Sim, ó. E a casa foi construída no morro, galera. Não sei, meu caro, conseguir entrar aí, tá? Por aqui vai? Eu acho que vai, ó. Cara, nós né, tá no morro, vocês não tem noção. Poxa, eu aqui tá mais limpo. Vamos ali primeiro, ó. Na casa? Tem aquela lá, porta. Ver. Tá é adiado, né? Trancado bem, né? Uhum. Ah, Ah, quero Entra. só um barracãozinho. Cuidado com a obra. Você só? vai entrar? Não. Bom, galera, ó. Tem uma portilheira aí. Tem umas coisas aqui em cima. Ele gostou cobra, cara. Que isso, cantou esse feijão. Thaís, então, aqui parece que não tem, tem nada. Tá vendo aqui, parece que as caras estão fechadas a porta. Tá fechada? Isso, será é que você não vai conseguir entrar? Caraca, mano. Opa. Eu não sei. Eu Eu achei que era uma mala aqui, cara. Acorrentada, cara. Eu não sei se é. Mas tem tá uma mala com corrente aqui, Thaís. Tá Ué? Não dá pra ver o certo, sabe de onde eu tô? Tenta colocar a cama em cima. Galera, parece, olhando aqui, parece uma mala com corrente. Não sei se alcança, cara. É que não dá pra me ver aqui, parece, sabe, tá isso? Se uhum. eu sair daqui, cara, eu tô com medo de ter cobra. Olha a porta do jeito que tá, galera. É. Vamos ver se eu consigo sair daqui, tá isso? Ó, oh, tá vendo? Parece que tá trancada as portas ali. Dá para descer. Ser... Será que é alto aí? Ixi, se falta não consigo pular, hein? Deixa eu ver. Hum. Tem que sentar, mano. Né? Vai lá, Thaísão. Se eu caía se eu cair de posse cirúrgico, é B.O. Não tá 100% ainda, né? Não. É, a casa é ali, ó. Ah, tá na frente, adão. Ixi, Maria. Sim. Isso aqui é um veneno pra ter... Não dá pra descer por aqui, né? Tá aí? Assim. aqui também tem essa grana. Né? Nossa, para ter cobra aqui, hein, Tiago? Vou ter que ser ligeiro. Passa por aqui é melhor, ó. Ali tem picão, passa por aqui, ó. De onde você pisa? Nossa senhora. Ai, meu deus do céu. Tem que ser de uma vez, tá isso? Vai, vai, vai, vai, vai. vai. Tem alguma coisa andando no mato. Olha pra cima, Thiago Skybre também. Cobre. Tá perto. Mano do céu, cara. Licença. Meu Deus. Licença. Nossa, Thiago, eu tô sentindo medo já, cara, aqui na porta. Ai, que casa sinistra, cara. Aquela outra porta daqui, ó. Deixa eu ir ah, aqui, peraí. É? Deixa eu entrar aqui e mostrar. Que é um é, quarto, vamos, pessoal. Vamos mostrar com calma, pessoal. Né? Já que vocês vão entrar? É. Pô, pelo que parece, Thaís, aqui é um, um, um quarto. quarto. Ela foi feita, Tiago, um quadrado de... De, de tijolo. De tijolo e essa repartição tudo de... De madeira, de madeira né? Óbito. Olha o chão. Olha aqui. Chão em que ele Janela. Oh, janela. Olha aqui, isso aqui parece marca de um pé, cara. Os dedos de um pé. É. Tá caindo, tá vendo? Tá torta. Que tá muito torta. Pessoal, quando tá torta, ó. Tá vendo aqui? Começa uma gretinha. Olha como abre uma gretona. Vamos ver ali outra Essa casa aqui. aqui foi feita bem. Benegambiá. gambiar. Né? Aqui eu acho que era a sala e a cozinha junto, ó. Aqui é, eu a sala ali e a e cozinha aqui, aqui era outro quarto. Olha aqui, tem Tá caindo tudo. Só que é um quarto grande, né? Nossa, olha aqui. Ah, isso daí é aquelas coisas de benzi. Isso aqui é a mesma coisa que tem lá na casa da... Da velha, lá uhum. na casa da velha. Lembra que tinha uma coisa na porta Sim. da casa dela? Não parece a mesma coisa? A mesma coisa. Olha o que fizeram aqui, cara. A pessoa fez muito mal feito, mano. É, foi muito na ó. Aqui, aqui também tem uma fresca, ó. Casa sinistra, hein, tá isso? Tem assim. É isso aqui de noite, Thiago. Dá muito medo, cara. Tem então, um negócio aí, ó. Linha Sorrisão. Linha Sorrisão. E, e essa criança que eles falam que, que, que aparece aqui, será que é uma menina ou menino? Então, não sei, cara. Né? Será que é uma menina ou menina? Falava então, que, que está... né? era é uma, é uma criança, mas o que é? Uhum. Que... Cuidado abrir as coisas esse... aí. Olha que remédio um tênis. Olha. Ó. Ursinhos. Carinhosos. Carinhosos. Acho que aqui era o fogão, ó, tá vendo? Preto aqui ó, faz a chapinha marinha. ali ó. Fogão Eu acho que é, porque aquela chapinha aqui ó, acho que é de fogão aranha. É? Parece mesmo. Olha embaixo aqui, não tem nada. E esse daqui é outro cômodo e aquela outra porta que tem lá de fora. Aqui, será que era lavanderia? Não Ou aqui sim. era sala? Ó, parece que ele também tinha um fogão ó. ó. É? Aí ó, nesse canto tá vendo? Fumaça. Aí. ponta a cabeça? Colocaram, ó. Estranho. Tudo preto. E essa parte d'água? Tampada. Hum, essa casa aqui, literalmente, é, parece daquela musiquinha. Morava numa casinha torta, tipo, é. um torto, que tinha um musiquinho torto. Porque é tudo torto, né? Uhum. Tiago, eu tô com pressão que tinha alguma coisa aqui dentro, cara. Mas não abre assim, ó. Eu Um isso. Bicho. Ah, não abre. Deixa eu ver o é. banheiro. Nossa, olha o piso, que desculpa, cara. É tudo torto. Olha. Muito torto, né, Tiago? Eles colocaram isso daqui. Essa casa aqui é assustadora, hein, cara? É muito. Ai, amor, não faz isso não. Que sai o é bicho daí de dentro. Posso falar? Ah, não tem nada. Fica meio cara, olha assim. É, era é tensa, hein, Tiago? Ó, isso daqui era de encerar a casa. Ah, é, porque esse aqui é vermelhão, uhum. né? Passava aquela cira, né? Passava a ficar lisinho, dava até para uhum. Eu acho que aqui eles iam fazer outra repartição, tá vendo? Aqui, né? É, ó. Aí e é, pessoal, a casa aqui é sinistro. Agora, eu queria saber se é uma menina ou é um menino que aparece nessa casa aqui, cara. Eu queria saber. Ele é estranho. E realmente, o que aconteceu? Na hora que eu entrei pela porta aqui, Thiago, eu já senti um clima estranho, de medo. Cara, e, e, a, e só por entrar ali, eu achei meio piada. Aquele negócio chega a afundar o pé, dá um medo de ter uma uhum. cobra de alguma coisa. Vamos tentar dar mais uma volta por fora, tá é isso? Vamos. Vamos lá. Sai aqui que eu vou fechar essa porta que tá? Será que vai conseguir passar aqui? Então? Ah, parece que aqui tem um trio, ó. Tô a a mais... onde tá lá, pessoal? Lá embaixo? É aqui, eu acho que a gente consegue passar. Então vai na frente. Só que vamos meio rápido, por causa de, de ter algum bicho, tá? Ó, pessoal, aqui é aquela porta que tava caixa d'água que eu mostrei. Tá de ponta cabeça. E aqui, eu acho que era o tanque, ó. Vamos correndo, é tá? Tá. Ai! Cuidado, hein, Ui. Ah, ó, tem um negócio aqui, ó. E, ó. Ai, Você falou que poderia não ser não. chiqueiro. Mas eu acho que era garagem, não era não? Pode ser. Olha pessoal. Acho que era uma garagem. E essa casa é grande ali, ó. Não parece que as, é, né? a repartição lá dentro de madeira. Ali deveria ser tipo assim um.. Aquela parte ali, ó. De cima deveria ser onde a gente jogava algum. Algum café, um milho, é, amendoim. É, terreirão, chama. Terreirão. É. E lá era um depósito. Uhum. E de aqui a casa. E olha aqui como que era a parte do forro de cima. Tábua? É. E aquela corrente ali em cima? Sinistra, né, Tiago? Vamos sair daqui. Você viu? Que isso? Eu? Tiago, você estou? Eu cara. Ó. Oi. Você viu andando ali? Um bicho? Ai meu Deus. Oi? Será que é bicho? Tá vendo? Tá estranho. Vamos sair daqui. Caralho. Cuidado onde você bicho aí. Sai pra cá, Thaís. Foi pra cá. Então ó. vai, rapidinho. Oh. Olha o pessoal, como ela é grande. Ó. Galera. Essa é mais uma lenda que a gente está fazendo a exploração. Trazendo pra vocês mais uma lenda nova. Um local bem longe, né, Thaís? Uhum. A gente vai ver se a gente consegue vir aqui. Para fazer a investigação sobrenatural. Vamos tentar descobrir qual a história realmente, por que, que essa criança está aparecendo aqui, né, Thaís? Uhum. E vamos ver se ela é realmente é assombrada. Entrando ali dentro, a casa é assustadora. E sinistra, dá para sentir um negócio pesado ali dentro, né, Thaís? Muito. Na porta eu já senti. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.